Você quer saber como perder os quilos do seu corpo? Sim, perder os quilos do seu corpo é uma, é uma coisa que não dá para explicar em um vídeo só. O que você precisa é de um treinamento online que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente. Mas aonde conseguir esse treinamento online que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente? Não se preocupa! Abaixo deste vídeo, onde está a descrição deste vídeo, tem o treinamento online que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil e simples e eficiente. Abaixo desse vídeo tem o link emagrecer17.blogspot.com.br E nesse link tem o treinamento online que te ensina passo a passo a como perder o quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente. Um dos sintomas de emagrecer é que você vai perder a barriga. E um dos setores de aumentar os quilos do seu corpo é que vai aumentar a barriga. A ciência de emagrecer às vezes tem os seus antônimos e seus sinônimos. Mas se você quer ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo, é só você ir no bairro centro da sua cidade e no bairro centro da sua cidade tem uma farmácia. E nessa farmácia, você faz o seu registro no celular e passa por seu Microsoft Excel ou Word, panilha, caderno, sei lá o que for, aí por exemplo, no teu registro, dia 1 estava com 100 quilos, dia 5 está com 99 quilos, ah viu, você perdeu 1 quilo, também não se esqueça que o tal calçado pode ter 500 gramas, porque o calçado também pesa, então isso aí pode interferir um pouco, mas o registro diário é para você ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo. Na verdade seria muito melhor que você comprasse uma balança, né, por causa que dessa forma ao invés de você ir na farmácia para se pesar, você se pesa em casa, exatamente. Quem sou eu? Eu sou Aleph Eduardo Godoy da Rosa. E eu, Aleph Eduardo da Rosa, sou o autor deste canal do YouTube, exatamente. <risos>